Precauções devem ser tomadas por você, em prol da segurança de todos os visitantes desse lugar. Sua classe vazio, corrompido, letal e sem esperança demonstra parte de sua essência. O vazio abrange todo o desconhecido. Qualquer conhecimento pecaminoso e proibido ele reterá e nunca para as massas será divulgado uma extensão de terra esotérica banhada pelo incalculável devastado aniquilado erradicado é a totalidade do reino uma extensão perdida do cosmos esperando para ser substituída e retirada nenhuma infraestrutura pode ser vislumbrada aqui o nível é feito de matéria morta, organismos passados e os restos de numerosas entidades mortas e corrompidas. Em seu centro, um olho. Nenhum termo ou nome herdará, pois não existe verdadeiramente para aqueles que podem abordá-lo durante a vida. Saibam que tal evento significa o fim escuridão, eternamente escuridão, formações e estruturas rochosas anormais dominam a paisagem, despedaçada, arcos feitos de pedra corrompida, ilhas flutuantes e enormes falhas que cortam o espaço profundamente, em algum lugar dentro das profundezas protegidas do universo é onde se encontra essa terra oculta. As entidades corrompidas, lá estavam eles, eram milhares, corpos pretos e roxos, aquele sangue roxo escorrendo deles, eles se aproximaram mais perto, mais perto, e mais perto, estávamos quase no final da ilha, podíamos sentir a força do subsolo nos puxando em direção a ela. Todos nós olhamos. Deve haver uma maneira de sobreviver a isso. Deve haver. O olho. Eles viram o olho e olharam para ele. Nela eles viram a verdade. Eles viram o significado de suas vidas miseráveis. Eles sacrificaram suas almas à entidade superior. Banhando-se em pensamentos pecaminosos e sucumbindo a corrupção e morte. O aperfeiçoado deveria ser destruído. e ido e para sempre. Para todo sempre. Nunca mais voltaria. Corrompida, ela permanecerá para sempre. Tudo, ele cria o vazio. Mas quando as almas perdidas não estivessem se envolvendo com o olho... A mente da colmeia deveria ser despertada após um milhão de anos. Todos os corrompidos emergiram e invadiram as Backrooms. Todos os corrompidos para desencadear o caos e destruir o que quer que esteja no seu caminho. Ninguém recusaria. O olho devia amar seus seres inferiores, mas quando eles desobedecessem, o caos aconteceria mesmo no vazio. A cada dois milhões de anos, o ciclo deveria ser repetido. Continuamos. 4 milhões de anos atrasados. Curioso como alguém estaria remotamente curioso para saber como acessar uma esperança tão perdida. A vida se foi. Pereceu. Você seguirá o mesmo destino, dito. Para entrar nesse reino... É preciso encontrar um corte sangrento da realidade ou do cosmos, um ponto no universo onde o tamanho se torna o negativo, curvando a realidade ao seu redor, causando uma ruptura na continuidade intocada. Você nunca poderá escapar, no entanto. Essa foi a sua última chance.